Apresentando eu, papai Jujuba Nanica, no canal Jujuba, Jujuba Nanica. para mais vídeo. Hoje, pessoal, estamos aqui para Vou mostrar a pedido de uma escrita como resgatar a RBX Storm. É, RBX Storm. Como resgatar no RBX Storm. Tá bom. Oh, gente, mesmo o vídeo não dando certo. Eu falei que tinha um erro e tal. Mesmo não dando certo, a gente vai tentar gravar, tá bom? Tá bom? Vocês vão aqui. hoje oh, gente, eu não vou abrir pro Robux Storm. RBX Storm Porque nós temos código no RBX Gorex. Tá bom? Hyper Unicorn, mas eu tenho zero é, promo código aqui ó, caramba tem até promocode Bom gente o código é Eldeu D é D O gente é EID. é porque tá muito longe, é porque assim nem aparece o pontinho né, nem aparece o pontinho. E -I -D. Ei, que que é Não isso? Aproveitei. É isso aqui, gente. Agora bora submit. Hum. Tá. Já, foi, já foi pego. Vamos ver a Gente, então. Eu já fui. Já foi pego. Vamos aqui em earn. Eu consegui, gente. Porque tá clicando todas as vezes o botão. Bom, gente! Então bora pro RVX Storm A coisa. A coisa principal daqui, né? RVX Storm Ai, que saudade dessa telinha. Hum, por que todo mundo tem uma asa dourada? Vou saber. Bom day, Angel. Eu cheguei o 14 e 14 books, 14 14 e 14, o 14, 14 14 Bom? Romocode e o código... Olha é? oh, gente que código que a gente vai mandar pra vocês, viu? E vocês aí, e ainda... Vai vir muito mais pela frente Pronto, gente, o problema é bem difícil já. É... Gente, então, é meio que assim. Teve um vídeo que meu mouse. Como eu falei aqui nesse vídeo, tá clicando duas vezes no meu mouse. Aí eu, eu gravei, gente. Esse vídeo. Eu gravei esse vídeo. Eu não gravei, né? Porque, tipo assim, clicou duas vezes. Clicou duas vezes, gente. Aí não deu pra gravar, gente. Que bom. Mas a gente conseguiu resgatar, mas o. Que Promo code. é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Baby Dinosaur X. É esse aqui, tá? Se eu, eu clicar em cliente, já foi resgatado. O gente, olha que código que a gente já mandou pra vocês. Ó. Agora vai aparecer aqui embaixo. Baby Dinosaur. Dia 5 do sei lá o quê. Eu não lembro que mês é hoje Oxi tá. Gente, o promo código De agora é De no... Sour Bones tem, Dá pra ver que tem muita coisa De desnonçar aqui, né Aqui, ó, gente É esse código aqui, ó Pra quem não vê assim no preto e branco Tem gente que consegue ver assim No azul e, br e branco então, e um anos aqui vão Aí vocês vão aqui Vamos aqui em Claim promocode ah, tá, Claim promocode Yeah Prontinho Agora a gente vamos mostrar Como resgatar O cara já resgatou aqui 64 Robux Bom eu tenho 15 Robux agora né Aí vocês vão descer aqui, ó, aí você vai em clean 15 Robux, 15 robux, ó, é o Clen total de Robux que você tem. Aí vai aparecer seu username, seu nick do Roblox, seu nome, aí vai aparecer a quantidade que você tem e esse número é o mais importante do negócio. Ô gente, vocês podem muito bem clicar aqui, ó, aí já vai ser inspecionado pra lá, mas a gente vai pelo Roblox, tá aqui. Aí vocês vão na sua aba do Roblox e vão aqui no botãozinho Criar. Bem bichinha de tutorial mesmo, né? Aí vocês vão em Creators e Games. Aí aqui em cima, se você não, nunca tiver entrado aqui no Criar, vai aparecer uma tela meio diferente. Mas vocês vão saber o que fazer porque vocês são inteligentes. Eu não lembro muito bem a tela, mas ok. Bom, gente, vocês vão aqui em Creator New Games. Bom, gente... Eu acho que, como você já baixa o bloco, já vem com o YouTube Studios, tá bom? Porque ele é né, meio que não dá pra criar. Gente, calma aí, vocês vão aqui em New, ó. Já vai abrir uma página, gente? Eu liguei sem querer no negócio. Mas vocês vão em Create New Games, tá bom? Aqui, ó, New Games. Aí vocês vão aqui, ó, Create New Game. Aí você escolhe qualquer um, a gente vai no lobby. Ah, gente, antigamente a gente não precisava abrir o YouTube Studio. Roblox, Roblox Studio não, tá bom? Calma aí, gente, que eu buguei aqui. Bom, gente. É meio que assim. É triste, né? Porque a taxa de mercado. É tipo assim: você tem 100 Robux, gente. Aí vai 90 pro Roblox e 10 Robux pra você. Entendeu? Bom. O modo que o Robux, o Robux Storm tá mandando a gente fazer, mostra lá. era pra a gente tá gravando tela, tá? É. <risos> gente assim, né? Ah tá, era pra mim ganhar 15. Só que aí quando eu boto 15, gente, aparece que eu vou ganhar só dois Robux. Eu boto 21 lá e eu vou Entra ganhar lá. 15. Então eu mostro para. Oi, gente, vou mostrar para vocês, ó, para mostrar que não é mentira. Papai Jujuba vai falar. Papai Jujuba vai ser valendo agora. Não está valendo a pena por causa da... O Roblox está ficando com 90% do, do seu... Hum. Do seu jogo. Do seu Robux. Tipo assim, e... se você tivesse mil... Ia 900 para o Roblox e... E 100 para você. Se você tivesse mil lá no... No RBX Stories. 500 e a 300 pro Roblox, 200 pra vocês? Não, não é, era 400 é 90%. pro Roblox. Mostra lá como que é. Meio que assim, gente. Vocês vão e criam o um jogo. Como eu já criei aqui, né? Aí vocês vão aqui, ó. cadê? Não, cria lá. Manda criar. Gente, eu vou criar um game só pra mostrar pra vocês, tá? É assim, eu... É meio difícil, né? O certo era fazer igual de Game Pass do Roblox do robux de, é, é, era, hero hero hero que você recebe o tanto que você tem só que isso Sim. aí não tá, não tá valendo a pena vai lá clica em pro bicho não sei se é só esse modo de jogo que tá dando erro ou ou é todos ou é só esse entendeu então por isso, não tá valendo muito a pena Se vocês aqui, verem mais Aí vocês vão aqui, ó, gente, cadê? Game Settings, não vai estar tá aqui em Não, tem que publicar primeiro Calma aí, a gente tem que publicar, onde que é? publicar Aqui, ó. Publica, salva, cria Create on. Create Aí vocês vão em Close Aí, gente, ou vocês vão aqui, ó, né? Ali do ladinho aí, Ou vocês vão aqui em Game Settings Aí vocês vão aqui, ó, em Monetização monetizatão aí gente é pra deixar nos privados server entendeu aí não tem esse número aqui ó esse númerozinho aqui é 21 né aí você bota 21 aqui ó taxa de mercado 19 vai para o Roblox dois Robux vai pra mim Ô, gente ó, olha o que, que eu tenho que fazer só 150 vai dar pra vai dar pra dar 15 eu vou vai 135 pro Roblox e 15 pra mim, entendeu? É, essa é a taxa do, do Roblox aqui 90% vai pro Roblox, então não tá valendo a pena Não Vamos tá valendo isso. a pena resgatar assim, não sabendo se o Game Pass também tá assim Vamos esperar ele liberar o Game Pass, aí você grava um outro sim Bom, gente, espero que esse aviso tenha ajudado vocês. Desculpa escrita, é porque, tipo, antigamente era só fazer uma coisa bem facinho. E escrita, talvez algum tempo o Roblox vai melhorar e vai trazer tudo como era de volta, tá bom? Escrita que pediu como resgatar o no Robux Storm. Então, vamos estar aguardando. Espero que isso resolva rápido, que eu quero 15 Robux, né? Que eu gastei 15 Robux naquele vídeo que eu não sabia. MC, mano, com meu irmão. Olha, gente, eu vou falar é de gravação aqui no vídeo. Mas bom! Mas isso, pessoal, foi esse vídeo. Se vocês gostaram, me segue o Roblox. Me segue o Roblox. Me segue falou Roblox. Me segue o Roblox. Me segue o Roblox. Me segue o Roblox. Antes eu falava tudo sem bugar. Agora que eu falo o ZP, buga.